Fala galera, eu sou a Thaís. Eu sou o Thiago Furacão. Pessoal, a gente está em uma lenda aqui sinistra, a casa lá atrás, né Thiago? Sinistra a lenda daqui. A gente casa. veio aqui hoje de dia para conhecer o local e Tiago, conta um pouquinho aqui pra gente desse lugar. Aqui a lenda diz que é a história do menino deformado. Diz que o pai e a mãe desse menino, eles eram andarilhos, Thaís. Diz que eles moravam, era moradores de rua e diz que eles fizeram um pacto com o demônio para conseguir ter uma casa que o demônio deu essa casa para eles. Só que eles tinham que ter um filho, que esse filho era, era o pacto, eles tinham que dar esse filho para o demônio. Ah, era uma troca. Era uma troca. O demônio ia dar a casa para eles, eles tinham que ter um filho e dar o filho para o demônio. É, eles tiveram um filho, disse que o menino chamava Leandro, e disse que mais ou menos quando ele tinha 11, 12 anos, eles começaram a levar o menino na igreja para tentar é, quebrar o pacto, Entendeu? Porque Sim. eles não queriam mais dar o menino pro, pro diabo, pro demônio. Aí eles começaram a ir na igreja e o disco demônio veio pra cobrar e disse que. É, fez o menino matar os pais nessa casa. Meu Deus. E depois disse que o menino se matou. Só que esse menino, ele era deformado. Quando ele nasceu, ele nasceu com o rosto é, deformado. Era... Eu não sei diz, dizer o certo como que era. Será Só que era, que era, era alguma coisa? Problema de pele? Alguma coisa assim? Não sei. Diz que era deformado. Aí, quando os pais saía com ele, eles é, achavam... Colocava uma faixa na, na cabeça, no rosto dele. Pra não chamar muita atenção, será que ele era diferente, Porque né? o pessoal ria dele, disse que ele era bem deformado mesmo. Então vamos passar o K2 ali, Thaís? É uma história assim, bem sinistra, foi o que foi no passado. agora vamos E aqui é. o pessoal da, da Redondeza chama essa casa de Casa do Pesadelo. Casa do Pesadelo. Diz que aqui é a Casa do Pesadelo, Casa Assombrada, a Casa do Demônio, a Casa do Menino Deformado. Mas essa casa é muito bem famosa por aqui, né? É, bem famosa. Na hora que a gente tava procurando ela aqui na estrada que a gente veio... Essa estrada que a gente veio de Cascalho assim, ó, a gente andou uns 30 km, né, Thiago? 30 km. Ele e aí é perguntando informação, o pessoal falou, você está louco de ir lá? Aí a é gente que falou isso? que a gente grava de noite, eles falou: rapaz, duvido que vocês tenham coragem de ir de noite lá. falou, não, nós vamos. E estamos aí, aí para desafiar o pessoal, ah, é. a gente vai voltar aqui de noite, se der presença aqui. Vamos passar o K2, vocês. vamos ver se tem alguma presença, Qualquer coisa a gente faz alguma pergunta... Pelo K2, vê se toca alguma coisa. Beleza. Então, pessoal, não se esquece. Se inscreve no canal, deixa o like, ajuda a compartilhar. Beleza? E bora, bora pra, pra mais, mais essa né? aventura. aí, é, o vidro já tá tudo quebrado, cara. Ó, se você reparar, tinha uns coqueiros bonitos pra caramba, Sim, tá vendo? o lugar deveria ser muito bonito. Ó, e fica no alto, ó. Tem um morro ali. Não sei se é assim que fala, Thiago, mas é... O demônio, né? Não sei, deu pra eles ah, tanto uma casa boa, uma condições boa, que deu um sítio bem grande também, né? Eles, eles eram moradores de rua e eles, eles teve dinheiro, eles, eles eram bem de vida. Eles teve essa casa, essa fazenda aqui. Aí eles teve o filho, que era pra eles dar pro poder pro diabo. O nome do menino era Leandro, foi o que foi falado. Eu acho que assim, deve ser uns pais que não pensam muito bem na hora de fazer essas coisas, né? E depois depois que né? nasce, pega amor, é... se arrepende. arrepende. Olha ah, o, piso, é o piso. é muito antigo. Essa porta não tá torta? Né? Tiago, um, um rapaz falou pra gente que quem tinha feito isso tinha sido vizinhos, né? Outros já falam que vieram saquear a casa depois, né? De tudo do acontecimento para roubar. Então a gente não sabe muito bem. Não sabe. Nossa, vem Uma casa grande, ó. Dois quartos. Aqui provavelmente era a sala cozinha. Dois quartos Aqui eu acredito que era é o um quarto hum. do, dos pais Nosso carro tá lá Entendeu? Eu acho que era um carro é o carro Que é o quarto da frente, né? Isso Tiago, olha o banheiro como é antigo Olha, o um tijolinho Tem desenhos, ó. é muito antigo E aqui devia ser o um quarto do Leandro Essa casa deve ter uns 30 anos, 35 anos, Tiago Isso. É um quarto menor, ó E tem, olha, lá é tudo mato do mato. Mas é uma casa boa, né, Thiago? A casa é boa. Se reformar. Escutei. Tem um barulho no tempo. Olha que gente. Thiago. Olha isso daqui, calma aí. Olha isso daqui. Caralho. Tem alguém aí? Ei? A gente, só tá gravando. Tiver alguém aí? Onde foi esse barulho, Thiago? O que? Olha aqui. Vem aqui, certeza. Tem alguém aí? Será que tem alguma coisa aí? Algum bicho? É você, Leal? Ah, Thiago, deve ser bicho. Não, não. Você vai passar, né? Vai passar. Tem alguma presença aqui? Leandro, você está aqui? Ó. vendo oh. aqui? Caraca, velho. É. é você, Leandro? Ó. Oh! Vindo vermelho. Ó, oh, ó. Oh. Ó. Oh. Tiago, não fica perguntando, não, velho. Deixa eu fazer a investigação de noite direito. Você morava com um menino deformado. Caraca. É você, Leandro? Só você toca aqui agora. Tá Olha, gente, dá muita presença aqui. O que, que é isso? Isso é uma casa do pesadelo mesmo. Você tá maluco, véi. Tranquilo. Esse é seu quarto, tirado, velho. Tranquilo. Esses deve ser o quarto anel. Tiago, você viu essa janela? Olha. Jesus, amado. Isso aqui já era perdeu o saída, né? Gente, Não. mas era um farpado. Nossa senhora, cara! Tiago, arame um farpado, velho. Que pai que, que faz negócio desse na, na janela do filho? Desligou com a dois? Eu desliguei, você tá louco? Gente. Dá uma olhada em volta. Nossa, Thiago, esse moleque é tá. Só que ele também matou a família, né? Não sei se. Será que ele tinha distúrbio? Era é filho do demônio, filho. É filho do demônio. Vou fazer uma oração com os pais dele, que foi um assassinado aqui. Um tanque bem antigo. Ó. O sítio aqui era todo deles. Caraca, tá céu. Aqui era uma garagem, ó. Então eles tem tinham um carro. Tinha um registro aqui, tá vendo? Sim. Olha o tanto de arame farpado, ó. Tá problema nela esse desenho aqui? Então, ó. Desenho estranho. Estranho, né? Ó, aqui tinha a rede, ó. Caraca, Thaís. Tá né? Tiaguíssimo de arame farpado. Como será que ele matou os pais dele? Assim, assim. Não faço bem. Ó, tem alguma coisa escrita ali, ó. Mas não dá pra entender. Não sei se é nome. Olha aqui. Ó, o muro caiu, Tiago. Tiago, será que... Foi os pais que colocou esse arame farpado, velho, pro menino não sair? Muito. Então, será que o menino já vinha tentando matar eles? Eles trancavam Pode ele? Pode ser, né? Será? É? Quantos anos será que ele tinha? Era bom Parece fazer a gente. tinha, foi falado na base, de 10 a 12 anos. Ô, louco, mas como uma criança mata dois adultos dessa idade? É quando o demônio entra ele não tem força que segura, né? Thaís, é... Tiago, a gente tem que fazer um split box aqui, velho. Essa, ah. essa lenda aqui é interessante, hein? Então... Esse é. lugar aqui é macabro. E agora esse negócio aqui, cara... Vai é saber, né, velho? Então. Vamos... Vamos encerrar esse vídeo por aqui, Thaís? E... A gente volta outro dia à noite aqui. Faz a investigação, faz split box e... Descobre o que, que aconteceu certo com, com esse menino. Pessoal, é? se vocês quiserem que a gente volta aqui de noite, fazer um split box, tentar um contato ou com o menino ou com os pais dele, ver se é, é, é verdade isso daí, né? Mas aparentemente sim, porque Pelo... da onde a gente veio até aqui, a gente veio pedindo informação para chegar aqui, o pessoal fala que aqui é realmente assombrado. E pela pergunta que eu fiz ali no K2, ele tocou e ele respondeu que era ele, que é o... Leandro, né? É, gente, essa casa aqui é sinistra. Se vocês quiserem que a gente volte aqui, deixa aí nos comentários que a gente volta à noite e fazer um split box e ver o, o que, que continua vagando aqui. Se é os pais, se é o menino, se tem mesmo algum espírito aqui. Beleza? Então, antes de tudo, não se, inscreve, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e deixar o um like, beleza? Tamo, Tamo junto, junto. É, é nóis, falou, falou e fui! fui!